Faz um ano que a pandemia chegou em nossas vidas. Não podemos comemorar um ano de pandemia, mas podemos reconhecer nossos esforços para manter a vida. Não podemos comemorar todos os postos de trabalho que foram perdidos, mas podemos parabenizar quem se empenhou em manter seus funcionários trabalhando. Nesse ano, não pudemos nos alegrar nas festas de aniversário, nos churrascos, nos encontros felizes com os melhores amigos, mas nos orgulhamos de todas as vidas que ajudamos a preservar. Nesse ano, diante das condições restritas nas escolas, sentimos muitas saudades de outros tempos, mas agora celebramos o saber e a criatividade de todos os profissionais da educação que fizeram de uma impossibilidade uma ocasião de crescimento. Celebramos a solidariedade, a sensibilidade e a força que cresceram em todos aqueles que se comprometeram com a vida. Estamos cansados, mas ainda temos esperança e temos a certeza de que a plenitude da vida vai voltar.